Salve, salve, gente boa! Aqui estamos nós para mais um, um episódio do nosso canal. Dá aí o teu joinha se tu gostou e te inscreve para receber novas, uh, novas atualidades que a gente vai estar passando sempre que surgir grandes oportunidades de negócio. Okay? Aqui nós estamos na praia de Vila do Atlântico um dia super maravilhoso, praia espetacular, praticamente deserta, aqui praticamente é um oasis. E ali nós temos ao fundo o meu cachorrinho, é o Max, um pintãozinho que nós temos, portanto, é isso, uma qualidade de vida maravilhosa que nós estamos tendo aqui na Bahia venha investir e morar na Bahia, Lauro de Freitas e Litoral Norte deixa eu chamar ali o meu cachorrinho ah, para ver se ele vem. Aí. Max vem vem menino menino Bora. teimoso vale então é esse o meu cachorrinho ah, é a raça pinche ele é um bicho número 1, um. portanto está passeando, curtindo um dia maravilhoso a ah, São Presto Oasis, praticamente é um, um, um autêntico paraíso, super espetacular, pessoas passeando, tendo uma ótima qualidade de vida, fazendo a sua caminhada matinal e esta praia super, super maravilhosa, coisa fofa, fofa, fofa dá o teu like, dá o teu joinha, aqui estamos nós para mais uma edição e te inscreve no meu canal, dá uma olhada nas nossas oportunidades que nós já temos hoje, que é o nosso site, nossa página aí na web que é jpsaraiveimóveis.com.br Vem cá Max, ai meu menino, vem cá meu menino ah, chame -me menino gostoso esse é o meu pinchinha pequenininho okay? ah, vale então aquele abraço dá o teu joinha teu like aí ah, portanto te inscreve no nosso canal e curte aí a nossa a nossa página no facebook também e dá uma olhada nas coisas que nós temos temos casas de alta. nossa e... oh, para ali oh, Valentão, Valentão.